E agora, o que é que acontece? Têm aqui uma base de dados de prompts organizados por temas uh, que levamos até onde, onde quiserem. Depois podem adaptá-los e, e, e mudar. E podem guardar os vossos próprios prompts o que é interessante, não é? Uh, de repente, há alguns que descobrimos que são interessantes para não se esquecer, uh, como aquele que vimos do gráfico negante que requer ali algum, um, uma pergunta de uma forma muito específica. Podemos guardá-lo para... Uh, podemos guardá-lo é privado ou podemos partilhar com a comunidade para podermos reutilizar no futuro e sabemos onde é que ele está. Então, aqui temos os own prompts, portanto, seriam os meus, os que, eu, os que eu vou guardando. Eu posso colocar aqui o template, uma descrição, uma dica, um título e, e categorizar, e este só, tem, só eu é que tenho acesso. E depois são aqui os prompts públicos. Para instalar este prompt, apenas temos que ir ao site, ao site aiprm.com Simplesmente acertar o site, instale e instalar isto no Google Chrome. Depois disso, ele fica exatamente como estamos a ver aqui.